Bem-vindos ao Isso é Comida! Eu sou a Thay e essa semana a gente vai fazer outro molho básico. Vamos fazer molho branco. E estamos aqui de volta para dar continuidade a nossa série de molhos básicos da cozinha. Hoje a gente vai aprender outro molho mãe, que é o molho branco, também conhecido como molho bechamel. Fazer esse molho é super simples, mas ele tem alguns truques, algumas dicas que eu vou dar pra vocês para vocês fazerem um molho branco perfeito. Então, vamos para os ingredientes: 1 um litro de leite, uma cebola pequena ou meia cebola grande, sal, pimenta do reino, 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, noz de moscada, quatro cravos e uma folha de louro. Para fazer nosso molho branco, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um roux. R O U X o Ru ele é um agente espessante. O que é isso? É ele que vai dar corpo e cremosidade para o nosso molho. Para isso, a gente vai precisar de manteiga. Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga. Aqui, deixa ela começar a dar uma derretidinha. E a gente vai adicionar 50 gramas de farinha de trigo. Para a gente fazer o ru básico, a proporção é sempre um para um. Os 50 gramas de manteiga, eu vou usar 50 gramas de farinha de trigo. E se você já está aí achando esse vídeo muito legal, porque você gosta caindo... Porque você gosta de aprender todas as técnicas de gastronomia, pelo menos o básico. Já deixa o seu like, aproveite, não é inscrito no canal, se inscreve no canal e lembra de sempre ativar os sininhos para receber todas as notificações. Lembrando que tem vídeo novo sempre aos domingos. Nossa manteiga aqui já deu uma derretidinha, eu vou botar a farinha de trigo. E agora a gente vai misturar esse roux para cozinhar a farinha. Existem alguns tipos diferentes de roux. O ru, ele pode ser branco, marrom, amarelo e tem o rua escuro. É escuro ou é preto? Acho que é rua escuro. Não sei, mas o editor com certeza vai colocar aqui escrito pra gente ter certeza. Qual é a diferença? Quanto mais claro for o ru, maior a capacidade dele de espessar o alimento. O alimento no qual você vai colocar ele. Quanto mais escuro, menor a capacidade de espessar, mais maior ele vai ter um sabor mais marcante. Aqui a gente quer um rum amarelo. Não é o primeiro, mas claro, mas também não é um muito escuro. Por quê? Um rum muito escuro, ele também vai dar cor. E a gente não quer dar cor. Aqui é um molho branco, só pra lembrar. Então a gente vai cozinhar isso daqui. O ponto do rumo é mais ou menos quando você começa a sentir um cheiro acastanhado. É estranho, mas você vai conseguir sentir esse cheiro meio de oleaginosas. Quando você começar a sentir esse cheirinho é porque você sabe que seu rum tá pronto. Aqui meu ru tá pronto, tá vendo? Ele fica nesse aspecto. Espero que esteja dando pra vocês verem. Eu vou separar ele, reservar num potinho, e a gente vai passar pra segunda parte desse molho, que a gente vai aromatizar o leite com a cebola picada. Estou enchendo vocês de técnica hoje. Quem mais faz isso por vocês? Ninguém, só eu. Então aproveita e já dá seu like nesse vídeo de novo. Tô pedindo pra dar like de novo. Tô, por quê? Estamos né? aqui, estamos trabalhando. <risos> Parei. Agora a gente vai fazer uma cebola pequena. Uma cebola pequena é mais é do que uma cebola encravada com louro e cravos. Eu tenho aqui minha cebolinha, como ela é uma cebola muito pequena, eu estou usando a cebola inteira. Eu vou pegar aqui minha folhinha de louro e eu vou espetar os cravos nela. Agora que nossa cebola está aqui belíssima, eu vou colocar ela dentro do leite, ligar e ele começa a ferver, mas ele não chega a ferver completamente. Agora que nosso leite já está aromatizado, eu vou resgatar a minha cebolinha daqui de dentro. E eu vou transferir esse leite para uma vasilha. Nessa mesma panela, para facilitar, a gente vai fazer nosso molho. Gente, o molho bechamel ele tem uma regra. É sempre assim. Rua quente, leite frio. Ru frio, leite quente. Isso é pra quê? É pra não empelotar. Então, se aqui eu tenho o meu leite que está, como vocês podem ver, fumaçando, eu preciso usar o meu ru frio. Foi por isso que eu fiz o ru primeiro. Eu já deixei ele esfriando mais uns minutinhos. Ele está aqui, né? Agora, frio que fala não é gelado, é temperatura ambiente, tá? Agora eu vou pegar meu ru, que está em temperatura ambiente, vou colocar ainda da minha panelinha. E a gente vai começar a colocar o leite. Foi na mão, concha na outra, meu fogo aqui tá desligado, eu vou botar uma conchinha de leite e começar a misturar esse ruo nesse leite. A gente vai fazendo isso até misturar uma boa quantidade de leite, você vê que ele não vai empelotar e você liga o fogo para começar a cozinhar. Agora eu já coloquei aqui mais ou menos uns 300ml do meu leite. Eu vou ligar o fogo, a gente vai mexendo e eu vou incorporar o resto desse leite. E esse é o truque para não empelotar. É sempre lembrar, se você tá usando o um roux quente, você tem que colocar o leite frio. Porque se você colocar esse leite quente e o roux quente, não vai dar bom. Pra você que está se perguntando, tá, você não vai temperar esse molho? Vou, gente, eu vou temperar o molho, só que eu vou temperar um final. E agora o nosso molhinho já está pronto. Ele não vai ficar muito grosso aqui, mas lembre-se que aqui a gente tá fazendo ele como eu ensinei para fazer o molho de tomate. Da mesma forma que dá pra congelar o molho de tomate, dá pra congelar o molho branco. Eu tô usando o mesmo tipo de vidrinho e agora eu já desliguei meu fogo, eu vou temperar o molho. Vou botar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. O ideal para quem é uma pessoa assim muito rigorosa é usar pimenta branca no molho branco. Eu tô usando pimenta preta mesmo, aquela básica do dia a dia, mas se você for essa pessoa, usa pimenta branca. E agora eu vou rolar um pouquinho de noz moscada. Noz moscada, gente, sempre, sempre, sempre prefiro ralar na hora, porque o sabor é completamente diferente. E lembrando que noz moscada é aquele negócio, um pouquinho você não sente demais, você só sente ela. Então, um calma e parcimônia na hora de botar noz moscada, se você não tem experiência, você faz o quê? Você vai experimentando, você bota um pouquinho, experimenta, bota mais um pouquinho, experimenta. Deixa eu experimentar o tempero do meu bolho, pra tá pouco não tal. Tá. Mais um pouquinho de sal. E é isso. Aqui temos o quê? Um potinho pra guardar o molho. Bruno fez o quê? Ele me deu este foi. Que ele disse que é pra eu não fazer bagunça. Parece que não me conhece. Nós vamos tentar botar o molho no potinho sem fazer bagunça, gente. Vamos lá. Me desejem sorte. E esse é o nosso molhinho. Eu sujei o quê? Só algumas gotinhas. Então acho que já estamos no louco. <risos> Gente, esse molho que eu fiz aqui, ele vai render só um potinho e mais um pouquinho. Se vocês quiserem que renda três potinhos, como eu fiz com a receita do molho de tomate, é só dobrar a receita. Na verdade, a quantidade que vocês quiserem fazer é só ir dobrando. Se vocês quiserem é fazer com três, quatro, cinco litros, e congelar tudo lembra sempre de colocar a etiquetinha com a data de produção e assim como molho de tomate esse molho no freezer vai durar até três meses então é isso essa foi a nossa receita de hoje e se você quiser saber o que é que eu vou fazer com esse molho branco aqui assiste o próximo vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar um beijo e até a próxima